Hoje eu quero falar com você sobre o medo, é isso mesmo, o medo de gerar renda extra. Eu sou Elias Leles e aqui no nosso, nosso canal nós te ensinamos como é possível gerar renda extra utilizando o limite do seu cartão de crédito e os seus gastos do dia a dia. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like aqui e compartilhe com seus amigos. Então, hoje eu quero falar com você sobre o medo, que é uma principal barreira que distancia as pessoas de começar a gerar renda extra. Esse medo está muito atrelado à falta de conhecimento, você não tem segurança, você se sente ali inseguro em estar tá utilizando o seu cartão, em estar comprando, fazendo suas compras do dia a dia para aproveitar e fazer com isso, gerar renda extra com isso. Então o medo ele só é vencido a partir do momento que você tem segurança, que você tem conhecimento em mãos. Então é muito importante você investir em conhecimento para que esse nó que existe aí, que está te prendendo, ele seja rompido. Nós sempre falamos aqui com vocês sobre essas oportunidades, essas estratégias, sempre evidenciamos que o cartão de crédito ele não é um vilão, o cartão de crédito ele é um veículo para a sua geração de renda extra. Então o que a gente quer trazer para vocês e quer deixar como recado é não deixe que o medo te, te continue te interrompendo, te segurando e impedindo de gerar renda extra. Porque toda vez que você faz uma compra sem estratégia, você não utiliza o seu cartão de crédito para aproveitar tanto o retorno a partir daquela compra, bem como os benefícios que você terá após a compra, você joga dinheiro fora, você está perdendo dinheiro. Então, essas oportunidades, esse medo que existe na maioria das pessoas ainda de usar o cartão de crédito, de aproveitar promoções para comprar e ter retorno com isso, ele não pode mais fazer parte na sua vida. Nós temos aí é, o ano de 2023 para ser um ano de transformação, um ano de, de novos resultados, né, de realização de sonhos, um ano aí de prosperidade. E é isso que a gente deseja para você, é isso que nós queremos que você alcance, assim como nós consegui, trabalhamos, conseguimos alcançar na nossa vida. Então não deixe que o medo te trave, busque conhecimento, invista em conhecimento em 2023 para que... Essas oportunidades, esse mercado de geração de renda extra através do limite do seu cartão de crédito e os seus gastos do dia a dia, ela se torne realidade na sua vida. Ela esteja presente no seu lar e da sua família. É isso que nós desejamos para você. Se você gostou desse vídeo, peço aí que deixe o seu like. E se você quer saber como colocar isso em prática, como transformar a sua vida e a sua família, comenta esse vídeo que eu vou te enviar um link é, para você. De um material exclusivo que nós preparamos com o passo a passo para você começar a transformar isso na sua vida. Um grande abraço, até nosso próximo vídeo.